O quê? O Squirtle está evoluindo? Congratulations! O seu Squirtle evoluiu no War todo! Olá pessoal, estamos de volta com a Jornada do Herói! Estamos aqui no nosso quarto capítulo e hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a cidade de Cerullian, né? terceira, terceira cidade do jogo, né? A segunda com o ginásio. aqui nós vamos conseguir a nossa badge de cascade, né? de, de cascata. Eu tava evoluindo nossos pokémons aqui pro level 20. Vou recuperar aqui a nossa vida, né? Nosso, nosso status. Né? Perdi um pouquinho ali de vida com esse cor do Pidge. Foi o único Pokémon também que eu não consegui deixar level 20, eu deixei level 17. Tô com preguiça. Eu tava com muita vontade de gravar esse vídeo ainda Esse, esse final de semana eu, Provavelmente eu vou para ele aqui no meio de semana Logo depois do Poder do Ratatá E agora com os pokémons curados Vamos dar uma explorada aqui na cidade de Cerulean é, No jogo original Nossa, olha o cara com aze ali Queria saber como é que faz isso Mas eu ainda não consigo nem Colocar meu pokémon para me seguir a... Como um, ah, ah. Bem, não consigo ainda Quem sabe nos próximos eu não consigo Bem, eu sei que aqui é, Pra gente seguir a gente precisa ter o Kut Enquanto a gente não vencer o nada, A gente não vai conseguir dar a volta também aqui Por isso ela não vai deixar a gente entrar Eu acho que aqui se gente subir agora O nosso rival vai nos desafiar ah, Provavelmente tem um monte de gente lutando com o rival Uma menininha Vamos lá, rival venha e ele veio Bibi Yo, nerdinho, Nossa, é Mano, moço é, é Bully é Mano hein? Yo E do Invade Eu peguei um monte de Pokémon fortes Ah, tá, você pegou um monte de Pokémon fortes Ah, tá Vamos ver então Se são fortes mesmo Esses Pokémon Nosso time aqui Vamos pensar por. os Portons. Não sei se foi uma boa Com por ele level de cara Mas Vamos bater nos outros Pegue um ataque novo aqui o Might, vamos testar. Byte! Pai! O Todo! Como vocês viram no começo do vídeo, o Artodo evoluiu. Quer dizer, o Squirtle evoluiu para Artodo. Eu acho que esse ataque é relativamente bom, um ataque das sombras, né? Não tem no, no, no Red original. Não. Bite de novo. Eu sou meio assim mesmo, eu gosto de ficar assistindo no ataque quando eu sei que ele é bom. para não ficar gastando com um ataque que hipoteticamente pode ser nenhum. Né? Não dia das dúvidas, o que eu, eu sei que, que vai dar esse esperito. Bem, já ganhamos mais 411 pontos aqui agora. Abra. Ah, Abra é legal. Ótimo, um Pokémon. Né? Mas não é suficiente para a diga do meu Skirtle. Sei lá. Falhou o ataque dele, mas o nosso não. Uhum. Olha, quase é super efetivo. Vamos lá então, watergun. Dergou, dergou. Errei! Nossa! Take-o, take-o, take-o! Take Jogar de futebol americano! Ah. Não funcionou? Caraca! Vamos pra mordida então! Vamos porque é garantido! O cara tentando se teleportar! Mas não fugiu da minha mordida! 249, vamos pra quase 21 anos! Ratatá! baite, Vamos dar um baite no Ratatá! Pica-ataque, eu dei pica-ataque. Mas tirou pouco, acho que a gente vai conseguir esse da menos. Waterbone. a gente não consegue usar o um bite. Não, não, não, não, não, não. A bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite. Aê! Não temos nenhum Pokémon de Fulano, então vamos na mordida mesmo, continuar na mordida continuar apelando aqui no único ataque que a gente sabe que dá certo por enquanto. Guerrando, né? Olha que coisa boa. Vai. Aí agora foi. Venaric. Super afetivo. Claro que é super efetivo. Power então, Todd! Vamos dar de Pokémon. Usar o nosso Hat que um show no último programa, no último, no último episódio. Vou mostrar pro Bulbasaur do nosso Lully. Nossa, Agora que eu te mostrar o poder do Super Superfang! Super Cate, Hat morreu. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Nerdinho, gato. 388 dançamos. Guess watts. Right. Ah, aqui pra cima tem um Bill. Que é o cara que ah, está os pokémons. É um pokémoníaco. Vamos lá ver então. Vamos ver aqui o que o Bill tem fora pra gente. Casa do Bill. Aqui em Xero. Ao norte de Xeroleon. Vamos ver. Oi, Bill. Oi. Eu não sou pokémon? Calma. Me chame de Bill. Eu sou um verdadeiro. Fudu, Fudu, Pokémaniac. Vai Celular assético. Ah, vamos ver. Vamos ajudar ele. Fudu, computador aqui. Vamos começar o teletransporte. funcionou? Não funcionou. Yeah, thanks. De nome. Não, eu não vim essa de Pokémon. Ah, aqui eu vou receber o ticket. Esse ticket é importante porque é nele que nós vamos conseguir, nesse navio aqui, um HM2 ou 3, não sei, que é o que vai permitir a gente entrar em algumas localidades. Então é importante vocês virem aqui para no futuro do jogo vocês conseguirem explorar todo o mapa. E aliás, que esse SS, sei lá o que que eu já esqueci o nome, ele é ótimo para eu evoluir também, porque tem muitos treinadores e NPCs lá que dão muita XP para você evoluir. Se não me engano, acho que para o quinto ou sexto ginásio. Ah, entrei de novo. É assim, né? Tá, legal. Fala, fala, fala. Vamos lá. Acho que não tem nada aqui. Uma máquina aqui. Não vai funcionar. Bem, é isso aí. Acho que agora então a gente está preparado para enfrentar a Misty e conseguir... A nossa segunda encina. eu vou voltar lá para a cidade e volto já. Estamos de volta para conseguir a nossa segunda encina. E antes de a gente enfrentar a mitch eu queria mostrar para vocês esse lugar aqui, que é a loja de bicicleta. Que é onde nós vamos voltar futuramente para comprar a nossa bicicleta. Agora, como vocês podem ver, a bicicleta está com um preço um pouquinho, um pouquinho salgado. Que a gente não pode pagar o preço de um jogo, se não me engano, é tipo um milhão de dinheiros. Mas lá no SSM, o navio que a gente pegou o ticket pra entrar lá com o Bill, a gente vai conseguir um vale de bicicleta, e a gente vai voltar aqui para pegar a bicicleta. Mas isso, acho que só depois da terceira ou quarta insígnia, si, né? alguma coisa assim. Bem, enquanto isso, vamos lá enfrentar a Mist. esse estrela de hoje esperou que será o Pikachu. Né? Mas... Por Dia das Dúvidas, estamos curtindo todo preparado para enfrentar a minha mente. Olá, a sua cara é nova, tipo água. Então vamos lá, vamos ver se o seu tipo água é páreo para o meu Pikachu. Bem, eu, eu não sei, eu lembro que quando eu jogava eu sempre deixava o Pikachu morrer, só tem dois Pokémon no Star no Star. Vou tentar vencer tudo de primeira, mas por Dia das Dúvidas, estamos preparados. Super efetivo, mas não conseguimos resolver tudo. Aí eu odeio isso quando como... recupera vida. Vamos ver se agora a gente consegue ah, Pikachu. Conseguimos. Um já foi, falta um. Hum, agora não sei, é um Skyline, isso difícil. Vamos lá, vamos tentar. Pikachu, tudo é choque! Choque do trovão! Super efetivo, mas não tira tanta vida. Estamos nos mesmos levels, 21-21. Se assim, eu não gosto muito de jogar recuperando ilha, essas coisas, então eu, tipo eu realmente jogo ao offense, né? todo ofensivo. Às vezes eu acabo dando mal por causa desses treinadores que estão recuperando mas chega uma hora que a gente consegue. Acho que agora a gente vai conseguir. Não, não, não. Estamos chegando perto. Eu acho que a gente vai conseguir vencer só com o que eu fui, lá, vamos torcer pra aqui sim Rápido espinho, eu vou esse ataque Agora vai, agora vencemos vamos lá, por uma fresquinha, agora ela recupera Então não o que que é ataque antes que ela recupera Aí, conseguimos <risos> É nóis que heróis Nossa, 30, 931 de XP, será? Bastante level, 22 Isso é bom porque o próximo de Night tem que estar level 25 E o Art to Note, você é muito Eu sim sou muito Alright, muito ok Você pode ter a Insignia de Cascade, Cascade Bad Conseguimos ganhar 2.100 de nidos E tem 03. Waterproof, 60, eu acho que é um negócio de 10 Valeu, Mist. é isso aí, galera. Conseguimos mais uma Insignia. E agora nós vamos para a próxima cidade, que eu não me recordo qual que é. Mas nós vamos continuar vencendo os duelos para nos tornarmos o melhor poké treinador Pokémon. é quase que eu falo que eu vou virar um Pokémon. Mas como vocês podem ver, agora o Guardian saiu aqui da frente e nós vamos poder continuar a nossa JORNADA! É isso aí pessoal, valeu, muito obrigado por assistirem. Valeu pelo apoio de vocês. Se gostarem, bem joinha. Muito obrigado, valeu e até a próxima... Casquete.